Olá pessoal, meu nome é Wilson Fofinho e você está no meu canal do YouTube. Olha, hoje eu vim aqui para vos falar como eu é sou youtuber angolano, como eu é sou youtuber em Angola. Primeiro que eu vou te dizer, não é fácil, Temos um monte de problema aqui em Angola. Primeiro, internet aqui está gato. Segundo, os problemas que nós passamos é a internet além de ser cara, existem poucos lugares em que tem rede wife, uma rede as zonas em que você pode ter acesso à internet publicamente e as dificuldades em que nós que nós, youtubers angolanos passamos para além da internet é o nosso público cai angola o público cai angola tem pouco acesso também à internet Eu acho que a base é a internet mas aqueles que têm um pouco de finanças, um pouco de condição conseguem ter acesso, conseguem pagar um plano net é, as operadoras de internet como a TV Cabo, é, Zap Fibra, entre outros mas a maior dificuldade são duas primeiro primeira é que o nosso público, o youtuber angolano, o seu público alvo ou o seu público alto, assim, né, não é Angola, é mais Portugal, Moçambique, porque cá em Angola, próprios angolanos não vão conseguir viver. Primeiro, aqui a maior parte dos angolanos usam Facebook. Zero. O Youtuber ele funciona com o Facebook, funciona com o Instagram Você lança o teu vídeo, só para ver um teu vídeo já é difícil Imagina mais se você partilhar o teu vídeo no Facebook, no Instagram nenhuma pode poder ter. Mas eu quero dar uma força para quem está a começar como Youtuber assim como eu Dizer que independentemente da malta, independentemente de ser difícil Porque imagine aqui em Angola há um número elevado de desemprego Por isso é que a gente procura não desfalecer ou não parar Fazemos vídeo no Youtube porque Epa, se nós olharmos para fora, não vamos ver oportunidade, vamos ver sempre cenas gatas, vamos ver sempre mamos difícil. Então nós epa, procuramos mostrar a nossa cena pelo pessoal da net, para quem me vem em Portugal, Moçambique. Aqui em Angola não é, não é tão fácil ser um, um youtuber. Primeiro você precisa saber que a internet aqui em Angola não é barata. É, tifones aqui em Angola não é barato. As coisas tornam-se caro e difícil por falta de emprego. e ah por falta de emprego. Eu ainda não tenho mais de mil inscritos, sou novo, estou a começar agora no YouTube. Digo que é mais um pouquinho fácil para aqueles que já conseguiram os seus inscritos, para aqueles que já podem ganhar com a internet. Mas para quem está a começar agora é bom difícil. Vai ter que gastar muito para saldo, vai ter que gastar muito para internet saldo de internet é a mesma coisa, vai ter que gastar muito para uma câmera, vai ter que gastar para condições para poder gravar os seus vídeos. Se você ver eu não tô a usar um microfone personalizado, mas tô a usar o um microfone da câmera e se fosse fácil você já não me veria com este fundo aí atrás bem feio você veria um fundo fixe mas não tem dica tudo isso começa do baixo então minha experiência como youtuber está a ser boa na verdade é que eu vejo em todo lugar oportunidade para poder gravar vejo oportunidade para poder mostrar como é ser angolano ainda mais youtuber então ser youtuber em angola não é fácil então pessoal fiquem com essas dicas olha eu queria dar uma informação uma nova dica primeiro é que se vocês verem em angola está acontecendo agora o um concurso público para na, na educação para os para auxiliares de limpeza Pessoal, se Angola fosse fácil viver Não como youtuber, né? mas viver Nós não, viríamos, não iríamos ver tanta demanda Para estas áreas É Pessoas só pessoas que terminaram a faculdade, se posso dizer, o médio. Pessoas que estão num alto nível de intelectualidade. Estão aí buscando o seu certificado da sexta que é exigido para o concurso público. E também estão a concorrer. Pessoal, não é Angola não está fácil. Mas nós, youtubers angolanos, somos como se fossemos os caras que estão que ia. Yeah. Independentemente da nossa Angola não está fixe. Nós vamos estar tá fixe. Vamos meter essa Angola yeah. Então é isso, pessoal. Meu nome é Wilson Tofinho. tô novo no youtuber. Então não esqueça de colocar aqui like, subscrever e o... não estou a lamentar, mas estou a falar que não é nada fácil. Olha, eu para mim consegui postar mais vídeos onde eu trabalho, que já tem net, graças a Deus. Essa câmera que eu estou a usar é que eu uso, eu sou um fotógrafo, tiro fotografias para tipo passe, trabalho em uma cônica então aqui tem net, tem câmera tem o photoshop, eu posso usar todos os meus vídeos eu atendi, eu uso os vídeos, é... uso, uso, os, os vídeos uso os meus vídeos né? feitos por mim os programas que eu uso é photoshop uso também para poder usar a internet, claro, né a google para poder buscar alguns exemplos e para poder fazer aquela coisa bonita e o último programa que eu uso para editar meus vídeos é o Filmora então pessoal, fique com mais um vídeo não esqueça de inscrever, meu nome é Lúcio Fofinho fui Out the field you said? i drive. <laughs> <laughs>